Bom dia, tens aqui o teu pãozinho fresco. Bom dia, amiga, tudo bom? Temos que ser solidários uns com os outros. A segurança é o seu melhor presente.